Saudações para ti nosso caro internauta, de acordo ao horário do dia. Hoje viemos até ao Hotel Mil Cidades presenciar o primeiro filme angolano na Netflix. Isto mesmo, o primeiro filme angolano na Netflix. É claro, Benguela não se com a presença do ator Steve Kina, mais conhecido por Dr. Steve. Vamos então acompanhar e presenciar. Este aqui é o primeiro filme angolano na maior plataforma de distribuidora de filmes a nível mundial. Em pequenos lugares, fazendo pequenas coisas, resulta um pendela eventualmente colocado, ou colocada na plataforma geral do Globo é ficar uma coisa minúscula, mas daqui mesmo é partiu um grande homem cheio de talento, razão pela qual foi escolhido para integrar o filme que vamos assistir. Por este momento, é mesmo dele hoje a grande estrela, nossa, por felicidade da nossa cidade, nós devemos ter orgulho não só por ele, mas porque as artes angolanas começam a ter um fronteiras e consequentemente isso servirá de motivo para que outras pessoas, aquelas que eventualmente tenham como crédito sobre o brilho nas artes, é, possam então criar apostas e também partilhar ou irem beber a experiência pela qual o Dr. Steve passou. Primeiro, quero agradecer aos organizadores deste evento, em gesto de reconhecimento do respeito do doutor Concebido. Nós, enquanto a família, agradecemos. Como o meu discurso está quase esvaziado, com a leitura da biografia que ouvimos, a intervenção do doutor Cachemano, eu ainda assim vímido em poder apoiá-lo, fui observando, felizmente, ele teve alguma rainha. Os seus amigos, os seus colegas de caramba, que muitas vezes também iam em casa para fazer algumas pessoas de, de ensaio. Eram jovens de sempre. E ganhei a confiança de que realmente ele estava bem encaminhado, perdi o receio de ser desencaminhado e fui apoiado. <fazos> Olha, fiquei bastante feliz, primeiramente porque é um filme angolano, devemos nos sentir assim, e porque participa alguém de Benguela, que é nosso filho, nosso amigo e nosso irmão, a quem nós devemos dar o nosso maior apoio. É bem verdade que... É de muito sacrifício, nosso irmão, veio de longa e tudo. Nós gostamos bastante do filme, é emocionante ver, é um filme com muita ação, também é dramático, recomendamos a todos que assistam porque nós saímos desta sala bastante felizes e iremos passar aos demais para que possam então aderirem ao filme é, Santana. E qual é a mensagem a primeira que a senhora secretária aqui deixa para os jovens atores que também sonham a atingir esse patamar? É que continuam a lutar. Como jovens devemos continuar a lutar uh, para realizarmos os nossos sonhos. Ouvimos aqui atentamente que o Dr. Steve, já há 15 anos ou há mais de 15 anos que está nessa carreira. também é alguém. Que vem a lutar há muito tempo, mas nunca decepcionou, continuou com a sua luta e hoje participa num filme nacional ou internacional, que para nós é de louvar. Então a todos, vamos continuar a trabalhar, continuar na luta, é, sempre unidos, porque tudo é possível. E com isso Benguela agradece. Bastante, Benguela agradece por ser o nosso filho que participa desse grande filme. Agradecemos bastante. Então Steve, foi uma experiência com vários atores, não só a nível do nosso país, mas também como países de África. Como é que foi esta experiência? Bem, foi uma experiência muito boa, primeiro, na verdade, nós passamos por um processo de seleção, por um casting, prontos, fomos selecionados e, na verdade, os atores, tanto os angolanos como os estrangeiros, né? os bons atores angolanos a referenciar aqui, ensinaram muito, aprendi muito, porque esse é o meu primeiro trabalho de longa-metragem, Aprendi muito com Nelo Jazz, com Kim Fazano, aprendi muito com Neide Van Dune, J.D., que One, portanto, todos os atores que lá estiveram eram atores que já, já, já faziam alguns trabalhos para televisão, alguns trabalhos de cinema. Não é? E a inserção desses atores que vieram de fora, principalmente os atores de Hollywood, vieram é, nos dar é, é, mais inputs para então estarmos à altura. É, de fazer é, é, esse filme, é, daí merecer essa essa confiança dessa plataforma digital que é a, a Netflix. Então é, várias experiências, na verdade, eu pude colher é, sobre também a cultura dos outros países. É, tanto o filme foi foi rodado na África do Sul, é, tanto todo o interior foi feito na África do Sul, só o exterior é, foi feito. A, a nível do nosso país, mas o filme é angolano, né? a produção é angolana com a co-produção sul-africana, então é, é, estamos todos parabéns. A possibilidade da carreira internacional depois desse desafio, qual é o próximo passo? Bem, na verdade, eu estou a ser eh, solicitado para muitos outros trabalhos a nível local, porque fala-se de cinema a nível de Bengala. Há projetos eh, daqui para frente a serem desenvolvidos, não só por causa eh, eh, eh, da nossa presença na Netflix, mas por causa da diversidade de atores bons que Bengala tem. Um, estou a ser solicitado também por muitos outros realizadores de cinema a nível do nosso país, o que já se faz um bom cinema eh, no nosso país, feito mesmo aqui em Angola então na verdade vamos continuar a trabalhar esperar claro que outros convites venham, não é? agora estamos expostos para o mundo não é? É pedir a Deus para que a bênção caia não é? e sermos então solicitados para outras produções a nível internacional Olá, é, é um momento emocionante porque nós fizemos parte também do, do casting do filme, quando veio para aqui, onde o Dr. Steve foi então o escolhido para fazer parte do filme, do filme é, sentimos-me felizes porque é, é uma emoção acompanhar este filme realizado por pessoas que entendem, com participação de gente, de atores feira na, na, na, na área cinematográfica e estamos felizes por isso, muito por isso que as palavras às vezes até neste momento que emoção surge. Pede parabéns ao Dr. Steve. A de parabéns benguela, a de parabéns Angola por a qualidade deste filme.